Antes de retomarmos nossa história, vamos fazer um rápido resgate dos principais pontos dos dois primeiros capítulos da história das picapes Chevrolet séries 3100, A, B, C, D e Derivados, incluindo Veraneio e Silverado. Nós abordamos na parte inicial da nossa história o surgimento das picapes da marca General Motors, a chegada do modelo 3100 no Brasil, o lançamento da versão nacional da série 3100 com seus derivados, o sistema de tração positiva, que depois teve seu nome alterado para Positraction, a chegada ao mercado da série C com os Chevrolet C14 e seus derivados, dentre eles o c 1416 que mais tarde seria chamado de veraneio, as diversas atualizações da linha, que se estendia também para veraneio, que passou no final da década de 70 a ter os modelos luxo e superluxo, e trazia uma suspensão traseira que privilegiava o conforto, com eixo rígido com molas helicoidais, braços tensores longitudinais e amortecedores, diferente das picapes, que tinham apenas feixe de molas semi e amortecedores. A crise do petróleo na década de 70 fez surgir em 1978 a mecânica diesel para a linha, com o lançamento da série D, com as versões do modelo D10, além do lançamento também da série A, movida com combustível derivado de cana-de-açúcar, que utilizava o motor movido a álcool da linha Chevrolet Opala. Suas diversas configurações de carrocerias eram produzidas em parceria com a Brasinka. Surgiram algumas versões diferenciadas, como a Chevy 4 e a Chevy SL, com alterações de acabamento, e a versão El Camino, com diversos equipamentos e modificações estéticas. Foi unificada, com a linha Chevrolet Opala, as motorizações a gasolina e a álcool existindo motores a álcool tanto 4 como 6 cilindros, o mesmo ocorrendo com os motores a gasolina. E também surgiu a versão 4x4, comercializada nas concessionárias Chevrolet sob encomenda, feitas em parceria com a Engesa. Enfim, estavam disponíveis no mercado, no início dos anos 80, picapes Chevrolet com motorização 4 ou 6 cilindros a álcool ou gasolina, cabine simples com caçamba curta ou longa, cabine dupla e versões com capacidade nominal de carga de meia tonelada ou uma tonelada. Também estava disponível a opção de motorização a diesel, que unia força com economia de combustível. No início da década de 80, em função da alta concentração de renda no campo, o mercado de picapes começou a mudar consideravelmente de cenário surgiram as picapes pequenas, derivadas de automóveis, como a picape Chevrolet Chevy 500, visando atender um mercado que buscava um meio termo entre o veículo de passeio e uma picape, o que acabou tomando parcela do mercado de picapes grandes. Com isso, o mercado das picapes grandes vislumbrou ter um filão deste cliente que buscava mais conforto e passou a dar atenção maior a esse item. Do aspecto visual ao conforto, surgiu um novo estilo de picape. Em 1985, surgiu a nova série 10 e série 20 das picapes Chevrolet, calcada na linha original americana, mas com características próprias para o mercado nacional, ganhando em conforto e modernidade em relação aos antigos modelos, formando um conjunto mais integrado. A série era dividida na série 10 com capacidade de carga nominal de meia tonelada, apenas com cabine simples e chassi curto, e a série 20, com capacidade de carga nominal de uma tonelada, com opção de cabine simples com chassi curto ou longo, além da cabine chassi. A Verneio continua em produção com o seu velho estilo, juntamente com a versão cabine dupla da C10 antiga. A nomenclatura completa de ambas as séries era precedida por uma letra que indicava o tipo de combustível utilizado, A para as versões movidas a álcool, C para gasolina e D para diesel. Existiu também a série B, destinada à exportação, que veremos mais à frente. Estavam disponíveis em três versões de acabamento, Standard, a versão de entrada, Luxo, a versão intermediária e Custom a versão mais luxuosa que contava, inclusive, com pintura em dois tons. As novas picapes vinham com um desenho mais reto, seguindo a tendência de estilo da época. Tinha um capô dianteiro ligeiramente inclinado para frente com cantos arredondados, faróis e piscas retangulares maiores envolvendo as laterais e, na traseira, lanternas verticais envolventes, além de uma caçamba mais larga e profunda, com área útil de 3,4 metros quadrados, com assoalho revestido em madeira e ganchos laterais que facilitavam a amarração de cargas. Internamente, as novas picapes também se modernizaram. Os bancos, que passaram a ser divididos em um terço e dois terços, ficaram mais largos e envolventes, sendo que o espaço do banco destinado ao motorista passou a ser reclinável, e tinha regulagem em altura conforme a versão. O painel das portas recebeu também um novo formato e um melhor acabamento. Passou a contar com um eficiente sistema de ventilação forçada, luz de cortesia nas portas e acendedor de cigarros acoplado ao cinzeiro conforme o modelo. A lista de opcionais era grande. As picapes podiam vir com capota com tampa basculante no teto para melhoria da ventilação interna. Direção hidráulica, apenas para versão diesel, vidros verdes, temporizador e lavador elétrico do para-brisa, espelhos retrovisores externos tipo West Coast em ambos os lados, transmissão manual de 5 velocidades, pintura em dois tons, faróis halógenos, desembaçador com ar quente, filtro de ar seco com elemento duplo para a série 20 e rodas com desenho esportivo e a versão custom podia vir com acabamento interno em vermelho, azul ou preto e revestimento no assoalho. Vinha também com um novo volante com três raios e um novo painel de instrumentos que passou a contar com dois instrumentos maiores, um velocímetro à esquerda e o contagiros à direita, quatro células com três mostradores à esquerda, sendo um marcador de combustível, um relógio e um marcador de temperatura do motor, além de diversas luzes espia. As versões a diesel também contavam com um orímetro dentro do contagiros para marcar o tempo de funcionamento do motor para uma melhor manutenção preventiva, pois veículos a diesel costumavam ficar ligados sem estar em movimento em função de alguma atividade de trabalho. Na mecânica, Três tipos de motores estavam disponíveis para a linha de picapes da série 10 e série 20. Um motor 4 cilindros de 2470 cm cúbicos da linha Chevrolet Pala, apenas para a série 10, com 82 cavalos e 17,1 kgf·m de torque a gasolina, com carburador de corpo simples para as C10, ou um motor de 88 cavalos e 19,4 kgfm de torque a álcool com carburador de corpo duplo para a Chevrolet A10. E também um motor de 6 cilindros com 4.093 cúbicos, também da linha Chevrolet Opala tanto para a série 10 como para a série 20. Com 118 cavalos e 28 kgfm de torque a gasolina ou 135 cavalos com 30 kgfm de torque a álcool com carburador de duplo estágio para a versão a álcool e de corpo duplo para a versão a gasolina, tanto para as picapes A10 ou A20. A capacidade de carga variava conforme a configuração do chassi, que poderia ter 2,92 ou 3,23 m de entre eixos sendo que toda a série 10 tinha capacidade para transporte de 545 a 790 kg e toda a série 20 de 1.045 a 1.455 kg ambas dependendo da configuração. As versões chassi longo eram exclusivas da série 20 e todos os modelos usavam rodas de 16 polegadas. Os motores a gasolina eram identificados pela cor azul claro, os motores a álcool eram identificados pela cor amarela e os motores a diesel pela cor azul escuro. A outra opção de motor era o movido a diesel da marca Perkins, designado Q20B4, uma evolução do motor anterior, com quatro cilindros, 3.871 cm cúbicos, que gerava 90 cavalos e 28,1 kgfm de torque, de injeção direta, sempre com tração traseira como nas outras versões. As versões com essa motorização favoreciam a economia e visavam sua maior utilização como veículo de trabalho. As séries 10 e 20 a gasolina vinham com transmissão manual de 4 marchas, designada 260F, e a série 20 a diesel Além da transmissão de quatro marchas, designada 240FS, tinha a opção de transmissão manual de cinco marchas, designada 240V, todas elas da marca Clark, com alavanca no assoalho. Tinha eixo traseiro semiflutuante da marca BrasEixos, modelo EB405, suspensão dianteira independente com molas helicoidais e amortecedores telescópicos de duplação e suspensão traseira com molas semi e também com amortecedores telescópicos de duplação. O sistema de freios para todas as versões era com duplo circuito hidráulico com disco ventilado na frente e tambores autoajustáveis ajustáveis na traseira, sendo que na série 20 tinha a adição de uma válvula equalizadora de frenagem, além de um auxiliar a vácuo, e seu tanque de combustível tinha 88 litros. No segundo semestre de 1986, a General Motors do Brasil lançou uma versão cabine dupla com quatro portas. Essa versão estava disponível apenas na série 20, podendo vir com motorização seis cilindros a álcool ou gasolina, ou motor movido a diesel, iguais aos das picapes. Possuía os mesmos 3,23 metros de entre-eixos das picapes caçamba longa, porém com 5 e 34 metros de comprimento total. Sua cabine foi projetada pela Brasinca, com supervisão e apoio da engenharia da GM, sendo que a Brasinca também montava sua carroceria. A Brasinca recebia da GM a picape montada com a mecânica e a lataria crua, sem pintura, com estrutura até a altura do para-brisa. A partir daí, ela completava a montagem, transformando-a em cabine dupla, inclusive com a finalização de pintura. A relação da Gemi com a Brasinca vem desde o lançamento da sua primeira picape nacional em 1958. Na linha 1987, foram incorporados alguns itens como opcionais, conforme cada modelo e versão, como as faixas laterais decorativas, vidro corrediço traseiro com grade de proteção, para-choque traseiro com estribo central e ar-condicionado, e surgiu a versão Custom Deluxe. As picapes continuavam contando com o sistema Pose Traction, que era um diferencial de deslizamento limitado, antiga tração positiva, conforme vimos no capítulo 2. A produção da Veraneio com carroceria antiga, que era disponibilizada com motores de 4 e 6 cilindros a gasolina ou a álcool, além do motor diesel, Seguiu mantendo as mesmas atualizações mecânicas das picapes até 1988, quando foi descontinuada. E foi muito utilizada por órgãos públicos como hospitais, empresas de força e luz e polícias. Para a linha 1989, a GM lançou uma linha de picapes baseada na série 20 em todas as suas configurações, com um sistema de tração 4x4 de fábrica, que havia sido apresentado anteriormente, mas por ajustes com o fornecedor, atrasou o seu lançamento. Para o mercado nacional, esses modelos mantinham a nomenclatura das outras versões da série 20, sendo a identificação acrescida do emblema 4x4, mas, para exportação, esses modelos foram designados da Série B com configurações específicas, como por exemplo, acabamento interior na cor vinho e ar condicionado de série. Contrariando o formato mecânico da grande maioria dos veículos com tração total na época, as picapes Chevrolet 4x4 tinham suspensão dianteira independente, com braços superiores e inferiores barras de torção longitudinais e amortecedores telescópicos hidráulicos de duplação, permitindo um melhor desempenho no fora de estrada em função do melhor contato dos pneus com o solo, além da maior altura livre e melhor ângulos de ataque. O eixo dianteiro era do tipo flutuante e o traseiro do tipo semiflutuante, ambos com uma velocidade com relação de redução de 3,31 para 1, Além de ambos os diferenciais, tanto o dianteiro como o traseiro, vinham equipados com um escorregamento limitado. Todos os modelos vinham com transmissão de quatro velocidades da marca Clark, modelo 240FS, embreagem do tipo chapéu chinês e caixa de transferência da marca ZF, com 4x4 normal e 4x4 reduzida. O acionamento do sistema 4x4 era feito internamente por uma alavanca próxima da alavanca de troca de marchas, onde poderia ser acionado o sistema 4x4 normal com a picape em movimento até 40 km por hora, e para o engate da reduzida, era necessário a parada total da picape para realizar o acionamento ou o desligamento através da mesma alavanca. As rodas livres eram de acionamento automático a vácuo, e os cubos de rodas dianteiros eram acoplados a semi-árvores através de junto universal e vinham com pneus 7.50x16 do tipo lameiro de 10 lonas diagonais com câmeras. Ainda para a linha 1989, a General Motors do Brasil lançou mais dois produtos derivados das picapes, um utilizando chassi curto e duas portas, o Chevrolet Bonanza, e outro utilizando o chassi longo com quatro portas, o novo Chevrolet veraneio. Sobre eles falaremos na última parte de nossa história, no próximo capítulo. Aqui finaliza o terceiro capítulo da história das picapes Chevrolet, séries 3.100, A, e suas derivações. Na semana que vem voltaremos com a parte final dessa história. Até lá!